So, voltando aqui, né? Tá mais pertinho. Pertinho. Cadê o do. Ó. Oh. Ô oh, Reginaldo. Dead Night. Beleza? Tranquilo. Ó. Oh. É bem simples aqui. Primeira coisa, coisa dessa essa.. Ó. Deixa eu botar o P deles aqui Dot é Dot uhum. coloquei aqui um read na minha opinião, porque usar porque que usar, por que usar? Eu uso mesmo, né? o a escrita então por que na minha opinião, eu do case eu uso tá aqui as, os itens tem muito mais que isso, tá mas eu acho que Gratuito E toda essa quantidade de, de funções aqui Que a gente tem Eu tô falando aqui De uma experiência que eu tive E tenho durante já dura mais de 5 anos Tá? Ó, aqui Cadê o dois? Aqui, né? É... Então Pensem direitinho né? a gente, Se quiserem acompanhar A gente vai ter mais vídeos com certeza sobre Cloudflare são seis vídeos na sequência tá bom então primeiro e e aí eu queria colocar aqui um projeto bem legal não é só da Cloudflare mas ele, ele especificamente foi quem começou e quem mantém a Cloudflare tá? então importantíssimo o projeto dele ele ele protege é, instituições e projetos online que tem alguma é, vínculo, vínculo, estão é, sendo tipo traqueados, sabe? rastreados e estão sendo massacrados por, por ataques. O faz questão de abraçar essa causa aí. Ah, só para linkar aqui, qualquer propriedade que tenha vulnerabilidade e né? Sejam organizações, tá? direitos humanos, né? eles colocam e incorporam. Beleza? Dá uma olhada aí. Tem dois links. Bem legal. Bem legais. Trouxe aqui dois prints bem simples relacionados a a tipo, notícias recentes. Isso aqui é 2022 e esse aqui é 2021. E um. Só pra vocês verem, eles vão achar muita notícia. Tipo, para o ataque da Xtera, né Porque realmente eles vestem a camisa, né? Camisa, bota. E, e tipo, a Cloud já tá lançando. Né? Tá na fase do beta. A própria Cloud a gente vai conseguir, a gente vai conseguir aspirar projetos no WordPress, qualquer aplicação. Tá? estão saindo daquela ideia de faz muito tempo de só fazer isso aqui Tô indo para proxy ou para cloud e tem muito serviço tá a gente vai comentar no segundo vídeo como que faz o setup de dessa CL gratuito lá pra realmente colocar o dentro DNS é seguro pelo menos Seguindo o um guideline da própria cloud player, falar sobre os certificados Certificado de segurança da CCL De cliente ou de original Ou de origem Proide Proide, meu pai Proide Proide Eu ProID, nasci em Show. Espero que tenham gostado Minha voz está baixinha, né? Tô tentando entender esse Blue Earth aqui mas eu tenho fé que vai dar certo. Pop filter. Ah, espero que gostem do Miro. Tá bom? Agradecimento aí do Microsoft For Startups que tá com a gente. E acredita no, no projeto a nível da América Latina, que é o da Raiz. Se você também acredita ou quer conhecer, vai no linkzinho, tá aqui na bio, não no Instagram, né? E conecte-se. Tá bom? Um abraço.